Então, pessoal, decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês bem rapidão, ok? Como eu fiz outros lives aí, o pessoal gostou. Felipe, grava mais live e tal, uh, tô abrindo espaço aí pra perguntas e respostas, ok? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só é perguntar aí e eu vou estar tá dando uma olhada pra, pra ver se eu acompanho aqui, se dá pra responder, beleza? E eu queria falar aqui com vocês sobre, direto ao ponto aqui, ok? Pessoas que estão aprendendo português sozinhas e pessoas que estão aprendendo português em instituto, ok? Com várias pessoas, então, primeiro, eu sei que tem muitos desafios quando você está aprendendo o idioma sozinho, ok? Eu posso falar por conta própria, porque eu comecei a aprender inglês sozinho numa cidade que ninguém falava inglês. Então, eu mais que ninguém sei como é que é aprender o idioma sozinho com todos os seus amigos sem aprender inglês. Eu não tinha nem sequer um amigo que, que, que, que estivesse aprendendo inglês também. Então, era só eu. Eu tinha que me automotivar. Então como é que a gente faz isso? Porque eu sei que muitos de vocês estão aprendendo por conta própria, vendo os vídeos na internet. Alguns de vocês estão tendo aulas também, que eu tenho muitas pessoas aí que me seguem que estão tá tendo aula em instituto também. Que é uma forma útil de aprender, porque você tem que aproveitar. Porque na grande maioria dos institutos tem muitos professores que são brasileiros e tem muita gente que está aprendendo português também. Mas o que é que você tem que fazer como estudante, num grupo, ok? Ok, antes, antes de começar com o grupo aqui, eu vou falar primeiro das pessoas que estão aprendendo sozinho. Então, algo que eu fiz e eu continuo fazendo para me motivar ainda mais a aprender o idioma por minha conta, quando eu falo por minha conta, entre aspas, assim, eu falo por minha conta sem, sem ter aula é, formalmente, entendeu? Você pode aprender muito através da internet, com os vídeos, como esses vídeos aqui que eu gravo aqui para vocês, ok? Com várias informações, com várias dicas. A ideia é sempre criar essa galera, assim, essa comunidade de pessoas motivadas a aprender mais e mais o idioma. E por que eu falo isso? Porque eu sei das dificuldades que é aprender o idioma por sua conta. E eu lembro quando eu estava aprendendo inglês, às vezes eu perdia a motivação. E é normal, que ok? é algo comum você perder a motivação. Principalmente quando você não tem outras pessoas que estão ali te motivando, que você não tem alguém assim para olhar. Caramba, esse cara está aprendendo também, eu vou aprender, eu vou me motivar tal. Então quando você não tem essa pessoa aí ao seu lado fica mais difícil, mas você tem que ter a sua automotivação e não somente para aprender é, português, idiomas, mas para qualquer coisa na vida, OK? Então o que é que eu fazia muito? Eu escutava muito, eu via muitos filmes, eu escutava muita música, falava com pessoas e uma das coisas que me motivou muito, porque tem muitos aplicativos na internet para você conhecer pessoas, OK? Então o Skype, no meu tempo o Skype era o mais conhecido assim, não tinha tantos aplicativos como tem agora, né, de para idiomas, Tandem e um montão de outros. é HelloTalk também para você conhecer outras pessoas. Então isso ajuda bastante. Nunca foi tão fácil aprender o idioma. Ah, Felipe, mas eu tô sozinho, eu não conheço ninguém. Caramba, eu tô gravando vídeo aqui para vocês com um montão de gente que também tá aprendendo português. A gente tem um grupo aqui no, que eu tô gravando aqui no no vídeo, grupo, no Facebook, com um montão de gente que está aprendendo português também. Que você pode conhecer essas pessoas e se motivar. A ideia é que vocês façam um grupo de pessoas motivadas com o mesmo propósito. Aprender o idioma da forma mais rápida possível. Não somente o idioma, mas também outras coisas na vida. Quem sabe vocês moram na mesma cidade podem começar a fazer exercício, se motivar entre vocês. É uma maravilha isso. E sobre... E aí galera que está entrando, Luiz, Elce... É Bom dia. E aí, Mônica também, belezinha? Galera aí, Salvador, o Salvador. Ele, de Salvador. E aí, Natália, belezinha? De volta por aqui, né? Tudo bem, Ordem? Estou aqui em Meridian, tomando um cafezinho. Agora estou com ele aqui, ó, de quem é acordou. Olha só. Então, falando agora dos grupos, ok? Das pessoas que estão aprendendo em grupo. Eu vejo muitas vezes que os grupos em institutos. As pessoas não pensam em equipe, elas pensam em grupo, ou seja, estão pensando só por elas mesmas, entendeu? Então, o cara vai lá numa aula que tem 10 pessoas, chega 10 estudantes numa aula de português e ninguém traz nada, ou seja, ninguém traz novas palavras que eu aprendi, ninguém traz outras coisas, então eu acho que isso é uma falha muito grande que o pessoal comete. Vocês têm uma grande vantagem de estar em grupo, que é trabalhar em equipe, na verdade, né? Então, imagina, se cada estudante se comprometer entre vocês. Chegou um cara aqui que fala mais alto que um alto-falante. Se vocês se comprometem entre vocês a aprender o idioma, vocês falam, cara, galera, vamos fazer o seguinte. Galera, vamos fazer o seguinte. Cada dia que a gente tiver aula aqui no Instituto, ou cada dia que a gente se reunir aqui entre a gente, né? vamos trazer alguma coisa, vamos trazer palavras, expressões, filmes, eu não sei, um livro, vamos discutir alguma coisa em português. Tem que ser de tal forma que cada pessoa esteja contribuindo com algo. E não somente as pessoas chegarem e estar tá esperando pelo professor, que o professor dê tudo. Vocês não sabem como facilita o processo de aprendizagem, quando vocês fazem a parte de vocês. E os professores podem fazer a parte deles muito mais bem feita, entendeu? Porque quando você não traz nada, o professor vai ficar somente dependendo daquele livro, né? Pra ensinar. Nossa senhora. Tá barulho aqui, começou com tudo, viu? Daqui é a América Latina aí. <risos> Então, quando você traz palavras, dúvidas que você tem, os professores podem ter uma aula mais personalizada, entendeu? Então, imagina, se 10 pessoas na sala de aula, cada um traz uma dúvida, cada um traz uma palavra. Olha só, uma palavra, velho, uma palavra, nada mais. E coloca lá no quadro. Todo mundo, quando chegar, escreva a palavra no quadro. E aí, no final da aula, todos, todas as 10 pessoas vão aprender o que são essas palavras onde foi que você viu essa palavra ah, eu estava lendo um artigo sobre tal coisa e eu vi essa palavra eu, eu, eu vi essa expressão ou eu estava vendo vídeo na internet Qual o vídeo mostra aí pra gente esse vídeo qual é a parte que ele fala isso aí o professor vai lá e coloca essa parte entendeu se vocês que estão aprendendo o idioma se ou seja se seja tem que ser de uma forma tem que fazer de uma forma mais criativa entendeu? Em outras palavras é, é acabar com isso de ser muito passivo, tem que ser proativo, tanto vocês estudantes como os professores. Os professores têm que despertar a curiosidade dos estudantes, e os estudantes também têm que estar motivados a aprender. Não somente chegar, sentar e ficar esperando, entendeu? Porque isso é horrível, entendeu? Isso aí você perde muito tempo, os professores vão, estar que tá, vão ter que estar seguindo o que está no, no, no caderno, no livro, né? Aí depois os estudantes falam, ah, eu não gosto das aulas porque o professor só fica seguindo o que está no livro não sei o que, eu queria umas aulas mais dinâmicas. Mas vocês estudantes, vocês podem fazer as aulas mais dinâmicas também. Porque eu já dei aula para pessoas, tem, tem estudante que é muito fácil dar aula, porque você chega para dar aula e o cara já, tá, já viu o vídeo, já, já leu, aprendeu mais coisas, o cara está com um nível mais alto, porque muitas vezes o que acontece? Você começa a aprender, Aí você tem uma aula por semana, às vezes, né intensivo, uma aula por semana. Ou às vezes você tem duas aulas por semana, nada mais. E quando você não está na aula, você não está praticando nada, cara. Você tem que praticar mais fora da sala de aula do que na aula. A aula é mais para dúvidas, para você praticar, para conversar com as pessoas, entendeu para fazer amizade e tal. Esse é o grande objetivo das aulas, você criar essa, essa amizade entre as pessoas. E não somente chegar e ficar ali calado esperando que o professor fale o que tem que fazer. Entendeu? Porque, ó. Eu já tive também estudantes. E aí, Juan, tá tirando nessa né, safado? <risos> Juancito, quando é que vai por encontro aqui em Meridinho, rapaz? Entendeu? Deixa eu ver aqui. Quem é que tá mandando aqui? Conferência, aqui. Quem... Aqui, a Mônica tá falando que tem um aplicativo que se chama Speak. É muito bom pra fazer intercâmbio, ela tá falando aqui. Então aí para vocês que não conhecem, fica a dica, eu não conhecia, beleza? Então basicamente galera, você aprender sozinho, você tem que ter muita motivação, é claro. E quando você está aprendendo em grupo, não é impossível aprender sozinho, ok? Porque eu já aprendi inglês sozinho num ambiente totalmente uh, desfavorável para aprender inglês. E eu aprendi a falar inglês com a galera na internet, falando sem nunca ter entrado numa sala de aula, sem nunca ter aberto um livro de gramática. Na verdade eu abri um livro de gramática para começar a aprender e eu não consegui, porque era muito chato. Aprender com gramática não é a melhor coisa do mundo, não é tão divertido. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, sobre gramática. E não é que eu falo que você não tem que aprender gramática. Você tem que aprender a falar o idioma. E quando você aprende a falar o idioma, consequentemente, você vai aprender a falar gramática. Você vai aprender a usar gramática, entendeu? A única diferença é que você não vai saber dar nome às coisas. Essa é a diferença. Então, a galera tá... E aí, é Santiago, belezinha, cara? Sentou de volta aqui, mano. Meredinho. <risos> Fala aí, Ladiana, beleza? sim Passei duas semanas aí na Costa Rica, foi muito da hora. Tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Já gravou vídeo também, aí vou estar publicando aí mais em breve. Entendeu? Então, deixa eu ver o que, é que tem mais aqui pra vocês, que eu anotei aqui. Então, ok, aprender sozinho, aprender em grupo e aquela coisa. Todos os dias, todos os dias você tem que estar em contato com o idioma. Todos os dias, não tem exceção, entendeu? É como escovar os dentes. Todos os dias você escova os dentes. Se você não escova os dentes todos os dias, caramba, deve estar grave a situação aí, viu? Então tem que, você tem que fazer algo, você tem que fazer um, um, para você desenvolver né? aquela. O hábito, né? Você tem que fazer algo tantas vezes que quando você não faz isso, você se sente mal, ok? É como dormir sem tomar banho. Eu falei em outro vídeo. Você, às vezes você chega muito cansado em casa e o cara fala, eu não estou tão sujo e tal. Eu deveria tomar um banho, né? Tal. Mas o cara fala, ah, vou dormir, amanhã eu tomo banho. Mas você vai dormir e você se sente mal, entendeu? Porque você não fez aquilo. Ou quando as pessoas fazem muito exercício, tá indo para academia todos os dias, mas de repente as pessoas perdem o ritmo ou de repente não, não, não quer ir para academia e fica pensando, né? Caramba, eu deveria ir, deveria ir. Eu não fui, mas eu me senti mal porque eu não fui, Entendeu? Então você tem que desenvolver o hábito dessa forma. O idioma é a mesma coisa, você vai praticar todos os dias, isso vai se tornar algo tão comum no seu dia a dia, que você vai fazer sem sentir, entendeu? Eu consumo conteúdo em inglês todos os dias, todos os dias. E eu não penso, ah, eu estou praticando inglês aqui, ah, eu estou... Tô, se eu tô, é... estou vendo o cara ali agarrando o outro, eu acho que está lutando Jiu Jitsu. Eu acho, eu, é, eu, não, eu não penso que eu estou praticando o idioma, entendeu? Que eu estou ali estudando o idioma. A única coisa que eu penso é, eu quero consumir esse conteúdo e esse conteúdo é o mais importante para mim. E o conteúdo está em inglês, beleza. Mas o que eu quero mesmo é o conteúdo. Se está em inglês ou outro idioma, não importa. Mas o que eu quero é o conteúdo. Então, se vocês encontrarem conteúdo do interesse de vocês em português, faça isso, ok? Eu já deixei aí uma página no, na internet com várias, várias outras páginas com conteúdo em português. Conteúdo que nós, brasileiros, consumimos, entendeu? Não é conteúdo, não é página para aprender português, ok? Porque brasileiro não vê página para aprender português. A menos que esteja estudando para concurso. E tem que aprender um montão de coisa aí, que é chato também. Um montão de regra gramatical. Mas você encontrar um brasileiro que está vendo página de como aprender português, não é comum, ok? A gente consuma o quê? Nós, brasileiros, consumimos o quê? Conteúdo nativo do Brasil, conteúdo do interesse da gente. Então tem podcast, tem livro, tem é, música, tem vídeos no YouTube, tem youtubers também. Tem um montão de canal explicando um montão de coisas. Eu fico impressionado com a quantidade de canais explicando tudo aí na internet. Tudo disponível, tudo pra vocês. Tá tudo na palma da mão. Tá tudo na palma da mão. Você só não aprende se não quiserem, ok? É assim. É assim de simples, como fala em espanhol. Né? É assim de sencilla. Só não aprende quem não quer. Tem muita ferramenta disponível na internet, então, aproveitem, entendeu? Ok. Deixa eu ver, temos que estudar? Meu Deus, adoro você e minha professora Denise. São de maravilha os <risos> valeu. Não estudem português, ok? Aprendam português. É isso que eu sempre falo pro pessoal. Então, Elce está falando aqui. Eu odeio quando os professores se concentram em ensinar apenas gramática. Mas, Elce, muitas vezes os professores se concentram em ensinar isso porque os estudantes não, não se dão o trabalho de dinamizar as aulas, entendeu? Então o pessoal chega e fica naquela, naquele espírito ali passivo. Então a única coisa que resta para o professor é seguir o livro. A menos que esse professor já tenha outra metodologia que não tenha que utilizar o livro. Eu aprendi a dar aula de português sem livros, porque desde o começo eu não uso livros. Eu nunca usei livros nas minhas aulas de português. Nunca, nunca abri um livro de gramática nas minhas aulas de português. E as pessoas aprendem em três meses, em até menos de três meses, e passam no seu pibrais. Aí você fala, caramba, mas como, como assim? Como é que você não explica a gramática e tal? Não, você aprende a gramática, mas de forma intuitiva, de forma natural, como você aprendeu o seu idioma nativo, entendeu? Então, se os, prof... se os estudantes trouxerem conteúdo para a sala de aula, perguntar, se vocês ficarem ali em cima do professor, né, professor, e como é que fala tal coisa, e aquilo, é porque eu vi um vídeo que o pessoal falava isso, mas eu vi um cara falando assim e outro falando assim, diferente, né, o sotaque, o professor vai explicar para vocês com o maior prazer, entendeu, isso aí não tenha nem dúvida, isso aí vai ser muito óbvio, mas se vocês, outra vez, se vocês chegarem nas aulas de português com uma atitude passiva, pode se preparar para a aula, porque vai ser chata, ok? Até mesmo se o professor se der o trabalho de dinamizar a aula, se você não participar, a aula vai ser chata. Você vai estar ali com aquela cara esperando que acabe, entendeu? O, qual é, qual é o, a cara que você tem que ter numa sala de aula? Tem que ter uma cara animada, tem que estar com o olho aberto, tem que estar com um sorriso na cara, tem que estar esperando para fazer uma pergunta. Quando o professor falar, pessoal, quem é que tem pergunta aqui? Todo mundo tem que levantar a mão, entendeu? O professor tem que estar pedindo para a galera, não, não, não, pessoal, pessoal, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. E não naquela coisa, você pergunta quem é que tem dúvida e ninguém levanta a mão. Você sabe que o pessoal tem dúvida, mas com aquela vergonha de falar, né? Então, se vocês têm vergonha de falar, se preparem para perder muitas oportunidades, entendeu? Vocês têm que romper essa barreira, têm que romper esse pensamento de o professor tem que fazer tudo, entendeu? E eu estou defendendo aqui todos os professores, entendeu? E defendo também os estudantes, porque esse é um trabalho em equipe, tanto do lado, do lado dos professores como do lado dos estudantes, entendeu? E você que está aprendendo sozinho aí na internet, você vai aprender muitas coisas, você pode se dedicar por sua conta, conhecer muitas pessoas, e não deixe de participar em grupos de conversação, ok? A gente fez recentemente um grupo de conversação na Costa Rica e foi muito bom, foi muito bom. E uma recomendação aí para os professores que fazem conversação em grupo, ok? Quando vocês fizeram a conversação em grupo, não faça um círculo gigante de 10 quilômetros onde somente uma pessoa, entendeu? Não faça isso, porque vocês vão perder a oportunidade de outras pessoas falarem. Então o que é que vocês fazem? Grupo, grupo de máximo três pessoas. Três pessoas, três pessoas, três pessoas, você vai fazendo grupinho separado, entendeu? E depois você vai revezando as pessoas. Então a pessoa que está num grupo aqui vai para outro grupo. E a pessoa que está no outro grupo vai para outro grupo. Dessa forma todo mundo se conhece. Outra forma também que a gente usou na... na no grupo de conversação, que, que foi muito bom, depois o pessoal falou, caramba, foi muito bom essa ideia de colocar essas perguntas. Então, eu imprimi várias perguntas, quebra-gelo, né, porque muitas pessoas não se conhecem. E venhamos e convenhamos, pessoal, não é sempre que você, como nativo da cidade, você mora nessa cidade, não é comum você sair para uma reunião onde você não conhece ninguém. Entendeu? Geralmente você sai com quem? Com seus amigos. É aquela zona de conforto. Né? Porque eu vou sair. Por que eu vou para uma reunião para conhecer pessoas se eu já tenho meus amigos? entendeu? Aí eu vou chegar na reunião e o cara você vai falar, e você mora aqui, eu moro, mas você não tem amigo porque você está aqui conhecendo pessoas, entendeu? Então o que é que a gente faz para quebrar com isso aí? Entendeu? A gente deixa algumas perguntas, quebra-gelo, para que as pessoas possam se conhecer e que todo mundo tenha em mente que todo mundo que está aí nessa reunião está para conhecer pessoas, ok? Quando você não vai para uma reunião, você perde a oportunidade de praticar. E, por favor, cuidado com as desculpas que vocês usam para não frequentar as reuniões, para não ir num evento de português, ou para não conhecer pessoas que falam português, ou até mesmo para não viajar para o país. Eu já, eu já conheci pessoas aqui mesmo, Medellín, aconteceu uma vez na última reunião que a gente fez aqui. Ah, eu não vou, eu não vou para a reunião porque fica muito longe da minha casa, não sei o quê. Ou seja, o cara está esperando o momento perfeito. Ele está esperando que os planetas se alinhem para que ele possa finalmente tomar a decisão de praticar português. Ah, Agora sim, né? Que vão fazer um evento aqui do lado da minha casa e eu já conheço o dono do restaurante e eu já tenho desconto lá e eu já fui outras vezes. Aí sim eu vou para o evento de português. Não é assim que deve funcionar, entendeu? Por quê? Nesse mesmo evento, a pessoa que não foi, que falou que não ia porque era muito longe, estava a meia hora de distância. E nesse mesmo evento, tinha um cara lá que tinha viajado nove horas para ir somente a este evento. Então você fala, caramba, o cara viajou nove horas, viajou, chegou à noite aqui, para viajar no outro dia pela manhã somente para ir ao evento. Então, moral da história: quando você quer, você consegue, você vai encontrar os meios para chegar onde você quer chegar. Imagina uma criança quando quer alguma coisa e o pai fala, não, não, não, não vou dar isso para você. E a criança começa a encontrar desculpas para que o pai dê aquilo, para de presente, que faça aquilo. A mesma coisa acontece quando você é adulto, entendeu? Às vezes você encontra desculpas para fazer as coisas e às vezes você encontra desculpa para não fazer as coisas. Então você quer encontrar desculpa para não ir ao um encontro, encontro. Ela tem trânsito, ah, eu tenho um risco de ser atropelado na rua, é muito perigoso, é... não, é, tá muito tarde, eu não quero voltar, não sei o que. Caramba! Então vai muito de vocês, ok? Isso aí vai muito de vocês. Então trabalhem juntos. Professores e estudantes têm que estar trabalhando em sinergia, entendeu? Não é aquela coisa, ah, eu sou professor e eu tenho a responsabilidade única de dinamizar a aula. Vocês que são estudantes também colaboram com isso. Até mesmo nos eventos de português, quando você vai a um evento de português, você tem que ter uma boa atitude para conhecer pessoas, você tem que se abrir, você tem que estar você Tem que ser participativo, entendeu? Então não é somente em sala de aula, é na vida como um todo, entendeu? Ok, beleza. Cala a boca aqui agora para ler esses comentários, okay? ok? Podem fazer perguntas aí, ok? Eu já vou desligar daqui a pouco. A okay? Albany fala, então pode acontecer que toda, que toda manhã, eu acho, né, que eu acordo, e saio a rua é difícil, às vezes, pra me conectar. Pra eu conectar, ok? A gente não fala pra me conectar. Você não se conecta. É pra eu conectar, okay? Às vezes, pra eu conectar com o português, para começar a falar com o povo brasileiro. Tipo, como se fosse um pendrive. Tenho que tirar o que tem é em espanhol e colocar em português. Até levar um tempinho falando. Ah, ok, ok, ok. Eu entendo. Então, então você está acostumado a falar espanhol e quando você começa a falar português, você leva um tempo para entrar no clima português, digamos, né? Pra você, tipo para que as suas ideia, ideias fluam melhor. É claro que se você, é claro que se você não está falando português, se você passa dois, três dias sem falar português, quando você volta a falar português, você vai sentir aquele impacto, entendeu? Tipo, caramba, eu estava mais fluente antes. Mas, ao passar do tempo, 10, okay? 15, 20 minutos, meia hora praticando, você vai voltar ao que era antes, isso acontece até comigo em inglês. Né? Em português, às vezes acontece com isso, comigo isso, se eu tô falando muito tempo em espanhol, quando volta a falar português, começa a sair umas palavras em espanhol, portunhol, assim, fica fica até estranho, né? Mas é normal, ok? É, Albany, isso aí é normal. É só você praticar mais. É muito difícil você não falar o idioma e voltar a falar o idioma da mesma forma que você falava antes. Entendeu? Você vai perder vocabulário. A velocidade talvez seja a mesma, entendeu? Mas a fluência... Pode até mudar as palavras que você vai usar, entendeu? Você vai parar mais para encontrar as palavras que você quer utilizar, entendeu? Deixa eu ver. <risos> Fabiana está falando aqui. Minha, professor, minha professora fala muito, não deixa que a gente fale. Ok, ela não deixa que vocês falem porque vocês não, fala, vocês não falam ou ou vocês tentam falar e ela sempre corta o que, você está, o que vocês estão falando, entendeu? Porque isso aí é um problema. Porque okay, se o professor somente está falando, tem um problema na sala de aula, entendeu? A ideia é é o que que os estudantes falem. Os estudantes têm que estar vocalizando. Sala de aula. Vou, olha só, vou repetir isso, ok? Vocês têm que aprender mais em, fora de sala de aula do que na sala de aula, entendeu? Na sala de aula é para praticar, ok? Tirar dúvida. Você vai aprender em sala de aula? Vai. Mas você não está tendo aula todos os dias. E você não está tendo aula quatro horas por dia. Você tem duas horinhas de aula, uma hora de aula, entendeu? Tem gente que tem uma vez por semana. Quatro horas de aula, uma vez por semana. Galera, se liga, porque quatro horas de aula é muita coisa, é muito conteúdo. Um, um idioma você absorve pouco a pouco. Okay? Pouco a pouco você absorve o idioma. Então entre uma aula no fim de semana de quatro horas, a menos... Ok, são duas opções. Que você tenha uma aula de quatro horas no fim de semana. E durante a semana você não pratica nada. Você somente espera pela outra aula do fim de semana. Ou a outra opção que eu recomendo que você, se a única opção é ter quatro horas de aula no fim de semana, que pelo menos durante a semana você esteja consumindo o conteúdo do Brasil, falando com as pessoas. E durante essas quatro horas, você divida, entendeu? Essas quatro horas, quatro horas, não pegar quatro horas assim, tipo, direto, porque cansa, vai chegar um ponto que você já não não está absorvendo o conteúdo. Então, das quatro horas, você vai aproveitar, sei lá, duas horas, duas horas e meia, então é melhor você dar um espaço, que okay? dá um intervalo com o pessoal e aprender o idioma tem que ser algo bem descontraído, bem à vontade, nada de pressão, entendeu? As pessoas vão se soltando, é tipo a dança, o cara vai se soltando, entendeu? Ok, mais perguntas. Ok, Fernanda Motódio, qual é a importância do uso das gírias numa ótima, numa numa ótima comunicação ou conversa em português? Ok, você usar gírias e expressões em português é muito bom, ok? Mas você tem que ter cuidado também. Porque é uma coisa. E tem outra, tem outra coisa: tem os ditados, né? Os ditados populares. Às vezes o pessoal começa a usar gírias em português de uma maneira muito forçada, entendeu? Tipo, não, não soa natural. Quando você aprender a usar gírias de forma natural, que o pessoal do Brasil te escuta e fala: caramba, você está usando muito bem essas gírias. Beleza. Mas, se você estiver usando, somente por usar, somente para colocar ali, tipo, o cara, dá para notar que o cara tá, tá usando, sei lá, as gírias de forma não incorreta, mas tipo, não precisa usar agora entendeu? essa gíria, essa gíria dá para usar em outro momento. Então, a única maneira de você aprender a usar gírias é você escutar pessoas que usam gírias. Então, volta ao que eu sempre falo, veja vídeos de conversação, entrevista, ok? Informal, vídeos no YouTube, discussão veja pessoas defendendo o ponto de vista delas, entendeu? Vocês têm que ver os brasileiros conversando entre eles, entendeu? Então quando a gente conversa entre a gente, a gente usa muitas palavras que não usaria se estivesse falando com pessoas que falam espanhol, porque a gente sabe que o pessoal não vai entender. Seja, eu sei que vocês não vão entender porque eu sei espanhol, mas tem muitos brasileiros que não sabem que vocês vão entender, ou seja, porque eles não sabem espanhol. Muita gente não sabe espanhol, então não sabe, ok? Ok, Fabiana fala aqui que a professora dela fala muito e que ela, que ela quer falar, mas a professora não deixa. Então, converse com sua professora, ok? Professora, eu acho que você já fala português. Quem está aprendendo português aqui é a gente, então eu acho que a gente deveria se expor mais, deveria falar mais, entendeu? E o professor vai ter que ter isso. Se o professor não deixa vocês falarem, vai ser complicado que vocês soltem a língua, entendeu? Ok, mais perguntas? Joshua! Ok, e o cu... grupo do WhatsApp, ok? Cuidado com o grupo do WhatsApp. Eu até gravei um vídeo falando sobre grupo do WhatsApp. Tem muita gente perdendo tempo com esses grupos de WhatsApp e, na verdade, não estão aprendendo quase nada. Então, recomendação para vocês. Veja esse vídeo que eu gravei sobre grupos de WhatsApp para que vocês possam aproveitar mais a ferramenta, beleza? Ok, eu vou desligar aqui. Galera, última pergunta aí. Vou almoçar daqui a pouco. Última pergunta. Você na internet, ok? Eu peguei, Vivi falou aqui Eu, eu peguei falando na rua com, Ok? Eu peguei falando na rua No Brasil, o melhor Ok, já falando do verbo pe pegar aqui Ok, Às vezes eu vejo vocês usando o verbo Pegar de forma equivocada Tipo é, Vou pegar uma olhada no vídeo com Vou pegar uma olhada Não, a gente vai dar uma olhada Eu vou dar uma olhada no seu vídeo, entendeu? Ou o pessoal fala, vou pegar um curso De português a gente fala, vou fazer um curso de português, ok? Vou pegar uma olhada, não. Vou dar uma olhada ou vou fazer um curso de português, ok? Liliana pergunta, tem uma dúvida. Aí se fala, aguarda ou espera? Os dois, ok? Espera um momentinho aí ou aguarda um momentinho? Okay? Os dois estão corretos, beleza? Então, galera... Aproveitem a oportunidade que vocês estão no grupo aqui, ok? No Facebook. Converse com as pessoas. Quem não está no grupo no Facebook, veja na descrição desse vídeo aí. Vai estar o link para vocês entrarem no grupo. Aproveitem porque tem muita gente aprendendo português. Eu acredito de que quanto mais professores de português estiver disponibilizando vídeos na internet e estiver capacitando mais pessoas, mais pessoas vão querer aprender português. Porque vão ver que tipo, caramba, dá para aprender muito rápido em pouco tempo. Então eu quero aprender também. Beleza? Então, abração para vocês, ok? Fabiana falou aí, Tandem também. O Tandem é um, é um bom aplicativo, ok? No blog feliprazuka.com/blog, vocês vão encontrar uma publicação, uma publicação que se chama Melhores Aplicações para para Aprender Português. E tem um montão de, de aplicativos, beleza? Então, calma, calma, calma, ok? Tem alguma informação sobre algum link ou, ou teste virtual que nos ajuda a saber em que nível estamos? Fernando, isso, isso é muito subjetivo, saber qual é o nível que você está. Eu sempre falo o seguinte, e isso vai para os professores também, ok? Se você quiser avaliar o nível de um estudante, você começa pela fala. Ok? Vamos começar pela fala. Vamos ver se você sabe falar. Porque ninguém ninguém fala, conversa com as pessoas na rua e pergunta, Ei, você escreve português? Ei, você entende português? Ei, você sabe ler português? Não, as pessoas perguntam, você fala português? Você fala inglês? Você fala espanhol? Então a primeira coisa é o quê? Falar. Então... O que é que eu faço primeiro? Eu pergunto ao estudante, o que é que ele gosta, o que, é que ele faz, o que é que ela faz, não sei o que. Ou seja, em o que é que essa pessoa tem mais vocabulário? Em que é que essa pessoa tem mais vocabulário? Então se essa pessoa ama moda, então eu falo, converse comigo sobre moda. Porque, ou seja, se você não sabe falar sobre o assunto que você mais entende em português... Como é que você vai falar sobre algo que você não tem conhecimento? Como eu vejo muitas vezes, os professores falam, fale sobre tal coisa. E o cara fala, eu não tenho nem ideia do que é isso. Eu não tenho nem vocabulário, eu não tenho, nem, não, não tenho ideia formada sobre isso. Então, isso não é uma forma justa, digamos assim, de avaliar um estudante. Entendeu? Até porque, às vezes, você tem que ver também se o estudante sabe defender pontos de vista, se o estudante sabe, sabe falar sobre ele também. Então, a minha recomendação é peça para o estudante falar sobre o tema que, ele, que essa pessoa mais tem conhecimento para ver como é que se sai, se se, se sai bem, beleza, a gente vai falando sobre outros temas até chegar num tema que você não tem vocabulário e aí você já se dá conta do que é que faz falta no vocabulário dessa pessoa mas saber uma página, Fernanda, tipo, olha, olha essa página aí você vai ver qual o nível de português você está é, é praticamente impossível, entendeu? Tá você pode até escutar alguns vídeos em português e ver como é que está seu nível de compreensão Vídeos no YouTube, mas uma página como tal é mais difícil, entendeu? Qualquer página que fale para você, é nível intermediário. Eu coloco alguns vídeos meus para você, e eu tenho certeza que vai ter muita coisa que você não vai saber. Vocês já perceberam que em todos os vídeos que eu gravo, vocês têm que aprender alguma coisa. Eu espero que vocês aprendam alguma coisa em todos os vídeos. Todos os vídeos, sem falta, você tem que aprender pelo menos uma coisa em português. Não importa o seu nível de português. Até mesmo os professores de português podem aprender com esses vídeos. Caramba, é verdade mesmo, a gente fala isso. Por quê? Eu escuto muito de vocês e eu sempre estou separando o conteúdo mais relevante para colocar no canal, beleza? Bueno, então. já, espanhol, Ok, listo. Bueno, Liliana, já que já que eu mencionou acerca do espanhol, vou finalizar este vídeo em espanhol, listo? Entonces, muchachos, esta es la idea. Siempre está practicando el idioma, aprovechando las oportunidades que están en Internet. No es, siempre, no, no es siempre que hay un profesor de portugués motivando a los estudiantes tanto como yo motivo a ustedes. Hay un montón de contenido en Internet. Hay un montón de videos. Yo, mira, hay el curso completo de portugués, que es pago, este curso. Pero siempre digo a la gente, hasta que, hasta que tú me pagues algo, seguramente ya vas a aprender un montón con mis videos gratis, muchísimo, entonces el curso completo de portugués está súper súper bien hecho, muchísima gente ha aprendido con este contenido, me encanta este material porque yo no he conocido ningún otro curso de idiomas que lo tiene estructurado de esta forma, que está más enfocado en vocabulario y expresiones, hay muchos otros cursos de idiomas que son buenos, pero todavía no he visto un curso que está enfocado qué utiliza esta, esta metodología que utilizo yo en los videos, en los videos del curso completo. Pero ya, eh, las matrículas del curso completo en este momento están cerradas, pero muy pronto, no sé cuándo, pero pronto este año voy a abrir las matrículas, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren aprender el idioma, súper bien, ahí está el profesor, ahí está toda la motivación que ustedes necesitan para aprender y yo me importo que ustedes aprendan, ¿ok? Tienen que aprender el idioma, porque si han, si ustedes están viendo este video, si están en el grupo, si están viendo mis videos en YouTube, es porque quieren aprender el idioma. Y si lo quieren aprender, si quieren aprender el idioma, tienen que poner las ganas, siempre, todos los días, como cualquier cosa en esta vía. Una relación no crece si no hay dedicación. Y cuando digo relación, es con cualquiera, o sea, con cualquier persona y hace contigo mismo. Entonces, si tú no te relacionas bien en el aprendizaje de los idiomas, en alcanzar tus objetivos, no vas a tener una buena relación. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces, un abrazo para ustedes y nos vemos en el próximo video. ¿Listo? Un abrazo. Sergio, ¿cuánto llevas hablando español? No sé, por ahí, desde, desde el 2012, por ahí. Igual me gusta mucho aprender y siempre estoy aprendiendo, siempre estoy aprendiendo algo nuevo en español. Por eso lo digo con tanta seguridad, que ustedes siempre pueden mejorar el idioma. ¿Listo? Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao. Valeu, galera.